Boa tarde, olá pessoal, meu nome é Adriano Belisário sou coordenador da Escola de Dados. É um prazer receber vocês novamente aqui nessa sessão das apresentações de Elâmpagos, que já é uma sessão tradicional aí do CODA, agora adaptada aí para esse novo formato virtual. É... Lembrando que essa atividade faz parte da programação da quinta edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, o CODA-BR, um evento organizado pela Escola de Dados, que é um programa da OpenOla de Brasil, e desenvolvido em parceria com o Google News Initiative. É, eu vou passar a palavra aqui inicialmente para a Ana, para ela fazer a apresentação, depois a gente segue com a, as, pessoas, as outras pessoas que estão participando da sessão de hoje. E no final a gente vai ter um espaço para interação, debate, é, conversa também com as pessoas que estão acompanhando a sessão aqui ao vivo. Lembrando que a gente utiliza a hashtag CodaBR20 nas redes sociais. Essa atividade está sendo gravada e a gente vai disponibilizar ela abertamente no YouTube é, pouco após aqui a realização do evento. Então, mais uma vez, obrigado a, a todas e a todos pela presença. E, bom ano, é contigo. Obrigado aí pela participação. Eu vou Obrigada, ficar gente. aqui acompanhando e lembrando vocês também do tempo. Cada apresentação tem 15 minutos para a gente garantir esse tempo depois do, do debate, da conversa. É isso. Obrigado, Ana. Tranquilo. Obrigado Adriana. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. É... Boa noite todo mundo. Meu nome é Ana Paula Gomes. Eu sou a fundadora do Dados Abertos de Feira, que é uma iniciativa para fomentar a transparência e os dados abertos na cidade de Feira de Santana, que hoje é mais uma cidade no Brasil que ainda não sabe lidar direito com dados abertos, com lei de acesso à informação. E eu queria contar para vocês rapidinho como foi que tudo começou, né? de onde que surgiu essa ideia. Bom, já tem mais ou menos três anos que eu moro na Alemanha e eu estava procurando uma forma de, de me manter conectada com a minha cidade natal. né? Minha cidade natal é Feira de Santana, no interior da Bahia é, e, e para poder me conectar com as notícias, com o que estava acontecendo na cidade, é, com o que estava rolando, eu resolvi escutar programas de rádio. E, e durante essa busca por notícias de Feira de Santana e o que é estava que acontecendo por lá, tanto na política quanto na vida das pessoas em geral, eu encontrei um programa chamado Café das Seis, que é apresentado por esse moço aí chamado Rafael Velame. É, um dia eu estava escutando o Café das Seis, que passa seis horas da manhã no, no, no Brasil, mas na época passava aqui é, meio-dia. É, então, para mim, era, era perfeito. Eu sempre podia né, escutar a próxima ali do almoço. É, e um dia ele falou sobre... Fez uma denúncia, na verdade, é, sobre o repasse das merenda, da merenda das crianças da, da rede pública. E a questão era... O repasse financeiro estava acontecendo, só que várias escolas públicas estavam sem, sem merenda. E, e quando eu vi aquilo, eu fiquei muito chateada. É, e eu, assim, por conta do serenato de amor e várias outras outros projetos de inovação cívica, eu já sabia que a lei de acesso à informação existia e que existiam um é, portais de transparência. né Então, eu resolvi procurar... É, o que, que eu poderia encontrar a respeito de merendas. E foi aí que eu me bati com esse site que vocês, vocês estão vendo aí, com essa página. Essa é a página de licitações da, da Prefeitura de Feira de Santana, e é um site muito difícil, muito complicado de encontrar informação. Você tem que clicar, é, procurar ano a ano, depois clicar mês a mês e tentar manualmente encontrar é, a licitação, o tema que você está procurando. Então, por exemplo, no meu caso, eu queria encontrar todas as informações sobre merenda. É, e para poder fazer isso, eu teria que clicar um a um e, e ler todas as licitações, aparentemente. É, foi daí que surgiu a ideia de, de poder pegar e escrever é, um, um crawler, né, raspar essas informações e colocar num site. E esse site era super simples, não tinha nem banco de dados, era só um acesso a um arquivo mas foi uma coisa revolucionária, né? acabou que esse site começou um movimento para poder trazer mais transparência e mais é, visibilidade a como os dados eram tratados no município. E foi a partir daí que eu divulguei esse, esse site, o Rafael Velame me viu, gostou da ideia, passou a usar para encontrar informações, é, e essa busca também ajudou ele nas, nas reportagens e outros jornalistas também. É, e isso, depois de um tempo, foi noticiado, claro, aconteceram várias coisas, é, processo no, no, no Ministério Público, enfim, várias, várias coisas aconteceram, mas no final a gente acabou conseguindo criar um movimento e, e um grupo é, para debater dados abertos na cidade, mas também com a pegada tecnológica muito forte. Bom, e claro, apesar de ter essa pegada tecnológica, muita, tecno, muita tecnologia envolvida para poder disponibilizar os dados, sem as pessoas nada disso seria possível. A gente conseguiu reunir um grupo bem diverso em relação às profissões, tem jornalistas, é, pessoas fotógrafas, advogados, programadoras, e a gente tenta usar esse, esse mix de pessoas para poder é, movimentar a transparência dentro da cidade. Bom, vai fazer um ano desse, que, que esse projeto está acontecendo. Na verdade, amanhã faz um ano do primeiro comite. É, e o que, que a gente aprendeu nesse, nesse um ano? Bom, a gente aprendeu que é preciso entender a dinâmica das coisas na cidade e se adaptar muito rápido, né? É, a imprensa da cidade ela tem uma cultura de não se envolver muito em investigações que ou qualquer tipo de confronto com os órgãos públicos né então isso acaba dificultando o controle social quando é feito por um grupo de pessoas pequeno porque a imprensa hoje é essa essa força que que ajuda a pressionar é, as autoridades públicas ah, um outro ponto é que existe um hábito na cidade em conseguir as coisas a partir de contatos, ao invés dos meios oficiais. Então, na prefeitura, por exemplo, a lei de acesso à informação, mesmo um ano depois a gente está com esse movimento, com esse grupo, esse projeto, ela simplesmente não funciona. E hoje é, a prefeitura tem, a gente tem um processo aberto com, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas dos Municípios, para tentar resolver isso. E isso me leva a um outro ponto, que é a justiça é muito lenta. Então, a gente realmente precisa se adaptar e tentar encontrar outras formas de, de poder é, incentivar as, tanto os servidores públicos quanto as pessoas a se engajarem é, nesse tema. Uma segunda coisa é que o time é muito importante para engajar as pessoas. É, essa lição foi, foi, foi muito importante para a gente aprender nesse ano. Porque, como eu falei, a justiça muitas vezes é muito lenta é, e as pessoas, elas, elas precisam de uma resposta rápida para poder se engajar com certos temas. Por exemplo, sobre a Covid-19. Se a gente pegasse tipo passasse muito tempo é, esperando a prefeitura disponibilizar os dados para poder fazer alguma análise, para se posicionar, para ir atrás das coisas, talvez as pessoas já não estivessem tão interessadas nessa informação. Então, estar ligado no que está acontecendo na cidade, tentar trazer a perspectiva a partir dos dados é bem importante para poder engajar as pessoas e mostrar para elas o quanto é importante é, o tema de, de transparência e dados abertos. Um, um, exemplo, que, um exemplo disso é, foi um, um vereador, na verdade, é, ele foi indiciado porque ele estava recebendo Bolsa Família, enquanto era é, funcionário público, e a gente tentou mostrar para as pessoas, olha só, isso aqui, esse tipo de investigação nós mesmos podemos fazer, porque esses dados estão abertos e tudo mais. Então, a cada notícia dessa, é, que a gente consegue mostrar a perspectiva dos dados abertos, a gente consegue trazer para o cidadão a ideia de que ele também é, ele pode ser, na verdade, um agente de transformação na cidade, é junto com, com a transparência e com os dados abertos. E o que, que a gente anda fazendo hoje? É, hoje a gente atua em várias frentes, é, desde o controle social até pensar em, em tecnologias cívicas de maneira mais ativa, e eu vou mostrar para vocês um pouco do que a gente tem feito. Hoje a gente faz bastante coleta de dados e análise de dados também. É, essa... Esse diagrama é um pouco da nossa arquitetura, de maneira bem simplificada. E tudo começa com os spiders, né? com a raspagem de dados. A gente raspa dados da, das licitações, dos diários oficiais, das atas da, da Câmara de Vereadores, a lista de presença dos vereadores e outras informações. É, então a gente faz o backup desses dados, a gente salva todos os arquivos, caso fiquem disponíveis pela prefeitura, a gente tem é, todos os arquivos. É, esse, a partir desses arquivos, a gente também faz a, a extração do, do conteúdo desse, desse arquivo e tudo isso a gente tem feito para disponibilizar para as pessoas, para que elas possam buscar é, numa ferramenta, num portal que seja fácil de usar, onde ela possa exportar os dados, é, ver outras análises gráficos e por aí vai. E também a gente faz análise de dados, né? É, sempre tentando acompanhar o que as pessoas estão tão interessadas em saber e os dados que a gente tem. Até o Dados Abertos de Feira começar, a Câmara não disponibilizava as atas das sessões. E a partir de, de pedidos nossos, é, esses, esses PDFs né, passaram a ser disponibilizados e no início desse ano a gente pode fazer uma análise do que, que os vereadores estavam fazendo é, em relação à pandemia. E tudo isso só foi possível porque houve uma mobilização popular é, para solicitar esses, esses dados e também a gente teve pessoas técnicas para poder fazer esse tipo de análise. Bom, nós fazemos monitoramentos também. É, à esquerda a gente está usando um, uma ferramenta para verificar se os portais de transparência eles estão no ar é, e, quando, e quando eles ficam muito tempo fora do ar a gente reclama no Twitter, né, e tal e geralmente dá certo. É, e à direita a gente está usando uma ferramenta chamada Visual Ping, que ela fica monitorando quando um site ou uma página ela mudou o conteúdo. Então, para algumas páginas que são importantes, como essa da, da imagem, é, a gente consegue saber bem rápido se ela mudou ou não e receber uma notificação para agir em cima. Bom, nós também fazemos produção de conteúdo a gente entende que, que uma das nossas missões é educar as pessoas é, sobre transparência, sobre dados abertos, afinal, tipo, é, a gente precisa desenvolver isso nos no cidadãos, né? A gente não encontrou em Feira de Santana ainda uma cultura de pessoas engajadas com a cidade, com os gastos, com o que os políticos estão fazendo. Então, a gente sempre tenta escrever um conteúdo que seja bem educativo para que as pessoas também venham para o nosso lado e se interessem por esse tema. A gente também faz um, tem um papel de controle social, é, então a gente sempre tenta ficar atento é, nas bases de dados que tem disponíveis, em denúncias que foram, foram feitas é, aos órgãos de controle, é, temas importantes para a população, como hospital de campanha durante a pandemia, e por aí vai. Bom... E para onde que, que a gente está indo, né? Onde que a gente quer, quer chegar com, com tudo isso? O, o meu sonho, para falar a verdade, é, é que Feira de Santana se torne uma, uma referência é, no tema transparência e dados abertos para os municípios. Mas para isso a gente ainda tem um caminho muito muito longo né? pela frente. É, mas o nosso objetivo por agora é pegar aqueles dados que, que a gente está coletando e construir um, um portal para que as pessoas consigam acessar. Um portal que seja focado é, em pessoas que estão acessando pelo celular, que estão acessando com, com uma velocidade de internet baixa, mas principalmente que seja fácil de usar, que as pessoas entendam o que elas estão buscando, que elas consigam é, se envolver mais com a cidade, sem essa barreira que hoje vários portais da transparência trazem né? com uma linguagem difícil com um site pesado, com uma coisa que é, é transparente só na teoria, né? E eu quero convidar vocês, na verdade, a, a movimentar esse tema, né? De dados abertos à cidade. Hoje em dia, a, a parte tecnológica é um desafio, sim, mas ela não, não é o principal desafio. A gente é, tem outros desafios maiores, como mudar a mentalidade das pessoas como fazer elas entenderem que a cidade é delas e que o, o dinheiro público ele deve ser cuidado, que os políticos precisam é, se, serem responsabilizados pelas decisões e tornarem transparente, tornar transparente essas decisões também. É, e tem várias coisas que a gente consegue fazer junto, se, se várias pessoas que estão interessadas nesse assunto é, começarem a conversar. Por exemplo, a gente tem uma, uma ideia de fazer bots cívicos, que informem as pessoas sobre licitações, sobre temas que estejam aparecendo no, no diário oficial, publicações, para engajar as pessoas. E esse é o tipo de ideia que pode ser replicado para várias cidades. No Dados Abertos de Feira, por exemplo, esse portal que a gente quer construir vai ser um portal e que vai poder ser replicado por, por outras pessoas. É um portal que é totalmente desacoplado do nosso back-end. Então, a gente espera que esse código seja útil também para várias outras cidades do Brasil, não só para a gente. E é isso. Eu, eu agradeço pela, pela oportunidade. É, o Dados Abertos de Feira é o, o, o meu xodó, projeto do meu coração. É, espero que vocês visitem a página, acompanhem a gente nas redes sociais. E principalmente quem tiver interessado, interessada, vamos, vamos conversar o que, que a gente pode fazer junto. Obrigado. Obrigado, Ana. Muito legal. Já tivemos aqui perguntas, interações no chat, mas a gente faz esse bate-papo no, no final também. Então queria passar a palavra aqui para o Cristiano, que vai apresentar, apresentar o coronavírus MG um outro projeto bem bacana de uso de dados em uma perspectiva local. Cristiano, bem-vindo, boa tarde. É contigo. Olá a todos, boa tarde. Obrigado, Adriano. É, agradeço já de antemão aí a organização pelo convite, é, pela oportunidade né, de apresentar esse projeto. É, meu nome é Cristiano Martins, eu sou jornalista é, radicado em Belo Horizonte, e atualmente estou no jornal O Tempo, mas eu estou aqui para falar de um projeto pessoal é, que eu comecei do, do, no, bem no comecinho da pandemia, eu vou compartilhar minha tela aqui para apresentar para vocês, me deem um ok aí por favor, se tiver aparecido direitinho, que é o coronavírus-mg.com.br. E Basicamente, ele, ele nasceu dessa ideia de, de abrir os dados é, em nível estadual, né? atualizações diárias de boletins epidemiológicos, detalhados por município. É, e ele, já, essa já é a terceira versão desse gráfico, deixa eu dar uma atualizada nele aqui, desse gráfico interativo. Então, só, só para apresentar aqui para vocês, eu vou, vou passar pelo... Pelo, pelo funcionamento dele, ele tem aqui um primeiro painel que é relacionado aos números de casos, é, tem as opções para filtrar por macro-região de atendimento do, do SUS, ou pela micro são 89 divisões em Minas, e também em nível municipal, e tem também a possibilidade de uma consulta específica por data, no caso, quem queira fazer alguma comparação, por exemplo, quanto que aumentou no último mês, nos últimos dois meses, é, ver alguma situação assim, é, específica dentro de uma cidade ou outra, né? ele, ele dá essa, essa possibilidade aqui de ver exatamente no dia determinado quais eram os números. É, e aqui em outro painel tem o número de, de mortes, que eu preferi fazer separado para não dar muita confusão, e tem também uma, uma barra embaixo aqui que traz o, o resumo do, do, do momento, né? a última atualização foi ontem, ele traz aqui os casos ativos, os casos recuperados, o número de mortes, o mesmo funcionamento, e no mapa ele tem também as informações ali de mortalidade, e na outra aba de casos de incidência também por município, né? E da mesma forma, quando se, se aplica aqui o, os filtros de região, ele já já mostra tanto o mapa quanto os gráficos é, específicos para essa região. Então, basicamente, essa é a ideia né, de ter os dados em nível é, local, municipal, regional, atualizado diariamente. E mais importante até do que ter o mapa é ter a base aberta, né, tem o arquivo bem simples, também pensado para facilitar o acesso de, de qualquer interessado, jornalistas ou não, pesquisadores ou não, né, uma planilha básica com a data, cidade, o código do IBGE, casos confirmados, casos suspeitos estão aqui, porque no começo né, tinha essa separação, é, mortes e casos recuperados que passaram a ser divulgados depois, mas mais recentemente. E aí, tendo essa primeira apresentação, é, falar um pouco também sobre a origem, né, de, como, de onde começou a ideia, que eu acho que é o, uma das motivações principais aí que, que a maioria do, dos, das pessoas interessadas em dados públicos tende a ter esse alerta ligado, que é o famoso PDF. Né? A, a primeira divulgação... Deixa eu ver se eu consigo... Mostrar ela aqui. Pra vocês terem uma ideia, essa aqui é o primeiro boletim divulgado pela Secretaria Estadual no formato PDF. E na ocasião eu já estava acompanhando a cobertura da pandemia, que eu tinha acabado de voltar da Espanha, eu estava estudando lá, já tinha bastante é, repercussão né do, do começo da pandemia na China e tudo, já tinha chegado na Europa. E quando eu vi isso aqui, antes até de pensar em que tipo de notícia poderia partir, né, ser gerada a partir dessa, dessa primeira divulgação da Secretaria, me chamou a atenção é, esse formato de divulgação, porque Minas Gerais tem uma característica muito importante, que é o fato de ser o estado do Brasil com mais municípios, né? enquanto tem outros estados aí com 20, 40, 50, 100 municípios, Minas tem 853 cidades. Né? Então, eu imaginei, bom, se, se a pandemia tiver um, um aumento nesse ritmo que a gente tem visto em pouco tempo isso aqui vai vai ser impossível de, de acompanhar pelos PDFs eu, a gente liga lá na secretaria no, nesse caso eu liguei perguntando se tem uma previsão de abrir esses dados e a resposta dos assessores foi mas o que que é o, o que que é um CSV né o que, que, você, o que, que exatamente a gente pode fazer para atender esse, esse seu pedido então eu vi que eles não não estavam ainda pensando nessa possibilidade e, de fato, esse boletim aqui, de menos de uma semana depois que teve o primeiro caso confirmado, esse, a lista já estava bem maior. Então, você pode imaginar, quando chegasse isso aqui, essas 50, 100, 200 cidades, já seria impossível. Então, já desde aquele primeiro dia, eu comecei a fazer esse, esse levantamento para, basicamente, dessa ideia simples de deixar isso no formato é, mais acessível para ser utilizado em análises, em reportagens e para consulta, né, da, da população em geral, de quem tivesse interesse no assunto. É, e aí, a, para minha surpresa, esse conteúdo ele teve uma repercussão já muito, muito imediata, né, principalmente na, na imprensa local. E é, a partir disso aqui dessa, desses primeiros levantamentos é, óbvio, com uma divulgação da minha parte também, junto aos colegas que estavam nas redações nessa época, é, muitos veículos começaram a, a dar algumas notas a, a partir desses dados, coisas que me chamaram a atenção, eu separei aqui alguns exemplos, notícias sobre cidades do interior, por exemplo, que já tinham alguma situação, né, como nesse caso aqui, a cidade de Bom Despacho, que estava reabrindo o, o comércio, e, e eles utilizaram é, esses dados, para fazer esse tipo de comparação, falando em, em incidência, em mortalidade, letalidade, né? temas que que não estavam na pauta nesse nível local, é, começaram a, a aparecer. Foi uma forma também de contribuir com essa produção de conteúdo nos no, no sites do interior, nas rádios do interior. É, esse foi um primeiro momento, né, digamos assim, do, do site. É, que era basicamente essa dessa necessidade de abrir as informações no, no PDF, mas essa esse primeiro momento ele teve uma um, uma importância digamos reduzida rapidamente e felizmente por dois motivos é, básicos, né? Primeiro que esse mesmo monitoramento que eu que eu estava fazendo em, é, sobre Minas Gerais a partir de abril comecei a compartilhar essas mesmas informações com o Brasil I.O., projeto lá do, do Turicas, que todos aí devem devem conhecer, que que, que usa esses dados também em nível local. É, e ele e eu passei a, a, a compartilhar esses levantamentos, já que eu fazia todos os dias para alimentar esse site. Eu comecei a compartilhar com o Brasil I.O., é, que é, teve uma repercussão muito maior por ser nacional, e também graças ao trabalho excelente aí que merece ser... É, agradecido da, da Fernanda, da Camila, o pessoal da Open Online Brasil, que foi o, a criação do índice de transparência. Né? Então, a partir desse segundo momento, o próprio Estado ele, ele passou a divulgar melhor, em formato aberto, ainda com muitos problemas, né? que a gente também tem que tomar cuidado, é, mas passou a, a, a ter menos importância o fato de ter uma base aberta, e o segundo momento do projeto foi a produção ativa de reportagens mesmo e, e para ilustrar eu estava eu tinha selecionado aqui alguns exemplos que foram um, um tema até que foi discutido no código do, do ano passado né a questão da limitação da gente enquanto jornalista depender da, da produção de conteúdo é, por parte do governo essa limitação que a Ana estava falando aí agora sobre Feira de Santana, né? Mas uma das possibilidades que eu encontrei foi cruzar dados da, do governo com dados das prefeituras, com dados do Ministério da Saúde e de outras fontes para produzir conteúdos. E a ideia, como era um projeto voluntário e completamente independente, a ideia de é deixar essas essas matérias abertas para reprodução. Então, a que teve a maior repercussão é, inicial foi essa essa reportagem aqui sobre a testagem em Minas, na né? época que o governo estava com um discurso muito é, positivo de que o Estado estava numa situação muito confortável. É, eu mostrei, comparando os boletins de outras secretarias, é, com os dados que, que a própria Secretaria de Minas divulgava até aquele momento sobre casos é, descartados, casos testados, mostrando como que estava baixa a testagem no Estado, é, muito aquém da, da promessa que o governo tinha na época, que era uma capacidade de 1.800 diagnósticos por dia, e estavam sendo divulgados em média 130. E esse conteúdo aqui foi, foi, virou fonte para um, um artigo acadêmico da, do pessoal da UFMG, que tem a Universidade Federal, né, que tem, tinha, ainda tem um comitê de, de acompanhamento de políticas né, para o combate à Covid, isso gerou repercussão até por parte do governador, o governador Romeu Zema chegou aí às redes sociais para não para desmentir, né, porque a, a, as informações eram informações do próprio governo, mas para tentar explicar essa essa baixa testagem. É, a partir dali também teve outras repercussões que que foram possíveis de fazer, né? A partir daquela é, da, dos dados dos registros civis, né, que foi um assunto também que, principalmente no começo da pandemia, teve muita atenção, que, que muita é, desinformação também foi publicada a partir daquela base de dados, mas esse é um, outro exemplo, cruzamento dos dados do governo com da, da Fiocruz e do registro civil é, mostrando como que o, o Estado chegou a usar inclusive de maneira errada os números do, do registro civil informando que o número de mortes, para quem já já conhece o portal, a já sabe, né, que ele tem uma defasagem lá os dados do registro civil, e o governo estava usando esses números para para fazer propaganda institucional, é, afirmando que o número de mortes em Minas tinha tinha diminuído, e aí através desses cruzamentos foi possível demonstrar, inclusive, com a confirmação da associação dos cartórios. É, numa suíte aqui dessa matéria, como que o governo estava usando esses esses dados de forma equivocada, e isso gerou repercussão em nível local também, o secretário de governo é, se manifestou admitindo parcialmente esse erro, enfim, tem alguns outros exemplos aqui para mostrar, quem tiver curiosidade depois de ver, essas, essas matérias tiveram mais repercussão, obviamente, Fora do site, né? Porque, como elas eram é, de conteúdo liberado, ah, mas o projeto ele foi é, formatado dessa forma: né? voluntária, independente e, e de uso reprodução livre. É, só para encaminhar aqui para a conclusão, é, até mais ou menos julho, que foi essa, esse momento em que eu estava produzindo reportagens é, de forma mais ativa, assim. Ele, o projeto foi repercutido ou reproduzido em mais de 80 reportagens, dentre o que eu consegui monitorar, é, foi utilizado em artigos acadêmicos também, é, que, que tiveram, inclusive, repercussão, porque esse comitê da Universidade Federal que usou esse, esse levantamento para recomendar né, políticas contra reabertura, flexibilização, é, ele... ele tinha vínculos diretos né, com o governo, com a Prefeitura de Belo Horizonte, então, de uma certa forma, eh, esses dados foram, eh, tiveram impacto mesmo na, na questão da gestão do, da pandemia em nível estadual. Eh, também fui convidado à Câmara Municipal de Belo Horizonte para participar da Comissão Especial de Estudos sobre a Covid, baseado eh, nessa ideia que é simples. E aí eu queria encaminhar para essa, essa conclusão de que essa experiência do, do coronavírus MG me chamou a atenção porque me surpreendeu a, a importância, né, a, a repercussão que teve o assunto, né, a demanda né, do, do assunto na, na imprensa local, e principalmente me alertou essa lacuna que ainda existe, né? a gente discute, às vezes, soluções até muito mais sofisticadas para trabalhar com dados, mas demonstrou essa experiência me me fez me chamou atenção nesse sentido de que muitas redações né, seja por falta de tempo por, né, por pelo acúmulo de funções mas muitas delas me procuravam para para tentar buscar soluções para problemas relativamente simples né que com um, um conteúdo aí de planilha já seria suficiente para produzir muito conteúdo então é, a própria Open já a Brage esse ano fizeram cursos voltados para esse Uso do jornalismo de dados em nível local, e eu queria falar dessa experiência para reforçar isso, né? Não sei exatamente o público que está nos acompanhando, se é mais de estudantes, iniciantes, gestores, outros jornalistas, mas deixar esse esse pedido, quase assim, alerta, né, de que com um treinamento básico, um conhecimento mínimo, às vezes de ferramentas é, grátis e abertas, já é possível produzir muita coisa de com muito impacto. É, no nível local. É isso aí. Desculpe aí pelo problema do compartilhamento de tela, quem quiser depois ficar à vontade para fuçar lá o site, tem um, um clipping lá com as principais repercussões, e depois a gente volta para bater mais papo. Obrigado, Adriano, valeu, pessoal. Obrigado, Cristiano, não tem problema a questão do compartilhamento da tela, depois a gente insere aí, a, se passa os links, a gente insere as referências, Vamos seguir então aqui com as apresentações, teve mais interações, mas a gente está, vamos fazer aqui juntando as perguntas e no final a gente conversa sobre todas elas e bate um papo. Passar a palavra então para Maria Marta, da Janeiro Número, que vai falar sobre o projeto Pesquisa Sem Parado. Boa tarde aí, obrigado Marta pela participação, é com você. Olá, pessoal. Boa tarde. Legal estar aqui no Coda de novo. Já estive no festival algumas vezes em São Paulo. É... Não sei se todo mundo aqui conhece a, a Gênero e Número. A Gênero e Número existe há quatro anos. Vou iniciar aqui o compartilhamento de telas. e só confiram, por favor, se está funcionando, está ok. Sim? Tudo certo. Vemos o seu navegador, isso. Legal. Legal, tela cheia, maravilha. Então vamos lá. É, a Gênero Número existe já, a... vocês estão conseguem continuar vendo agora? Porque eu mudei uma... aqui. Está um tá tudo certo, vemos Sim. o primeiro slide. Do a Gênero do Número é uma organização de jornalismo de dados que existe já há quatro anos, para dar visibilidade e qualificar também uh, o debate sobre gênero e raça aqui no Brasil. E a gente tem uma produção que preza justamente por uh, acompanhar esse, esse debate também pelo uso de dados abertos. Eu até convido vocês a, a visitarem a nossa página que está lá no, no nosso site Dados Abertos onde a gente disponibiliza todas as bases de dados que, que norteiam as nossas reportagens. Ali tem bases brutas, tem bases já analisadas e recortadas pelas nossas analistas, e tem de bases enfim, super uh, utilizadas, Pipe, IBGE, uh, Cepal, DataSus. Tem outras bases também que nós mesmos produzimos com, com projetos especiais, com pesquisas, e está tudo lá é, disponibilizado no nosso site. O que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é a pesquisa que a gente fez, a gente colocou na rua no mês de julho, fizemos uma coleta de dados entre maio e entre final de abril, e início de maio, esse trabalho foi realizado com a SOF, Sempre Viva Organização Feminista, que é uma organização que existe desde meados da década de 60, mais ou menos, é, que trabalha com economia feminista, presta assessoria a alguns órgãos públicos, a instituições privadas também. E nós nos juntamos bem no início da, da pandemia, quando as medidas de, de isolamento social foram decretadas, para investigar e para produzir dados novos sobre a crise do cuidado e o trabalho doméstico, porque a gente sabe que, é, com as medidas de isolamento social, é, uma das principais é, consequências foi o fato de a gente ter que colocar as crianças em casa, o fechamento de, de instituições de ensino, de creches, de escolas, e a gente já tinha uma ideia clara de que a sobrecarga do trabalho doméstico, do trabalho de, de cuidados, é, sofreria alguma alteração por conta dessa dinâmica que mexeu com cuidado, com, com, com trabalho doméstico, perdão, e também mexeu com trabalho. Né? Em geral, é, alguma, algumas mulheres foram para o home office, mais tarde, quando o governo aprovou a MP936, a gente teve a questão da suspensão de, de, de contratos, a suspensão temporária, e a gente teve as demissões também, né, que continuam ocorrendo paulatinamente, aumentando o, o índice de desemprego no Brasil até mais de 14 milhões de pessoas. Então, é, a gente resolveu produzir dados é, porque a gente sentiu que haveria uma carência para poder tirar uma fotografia Desse momento, dados sobre é, sobrecarga de trabalho doméstico, sobre a clivagem de gênero, né quantas horas a mais mulheres trabalham do que homens, semanalmente, mensalmente, é, já existem há bastante tempo. São é, dados evidentes, notórios, disponibilizados aqui no Brasil pelo IBGE, que faz via PNAD, a CEPAL também faz esse trabalho na América Latina, mas a gente quis justamente buscar essa fotografia, né? E, então, a gente fez um, um survey online pela, pela plataforma SurveyMonkey entre aproximadamente duas semanas no final de abril, entre o final de abril e o início de maio. E a gente falou com um pouco mais de 2.600 mulheres. A Natália Leão que é a nossa coordenadora de dados, que é cientista social da, da Universidade Estadual do Rio, ela foi responsável pela sistematização e pela, pela análise desses dados, ela usou a variável peso amostral de modo que a gente pudesse é, usar essa amostra para fazer análises representativas do país todo. Tá? E o principal achado, que a gente trouxe nessa pesquisa, foi que nada menos do que metade das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém na pandemia. Foram 52 perguntas, a gente dividiu essas perguntas em oito blocos, trazendo perfil uh, sociodemográfico, como essas mulheres também estavam uh, tendo as suas percepções em relação àquele momento, fosse de prevenção, de segurança sanitária, sustentação financeira, a gente olhou para esses eixos né, de trabalho, renda e também trabalho doméstico e de cuidados não remunerados. Então, a principal repercussão foi essa, né? metade das brasileiras passaram a cuidar de alguém na pandemia e quando a gente faz o recorte por raça, é, na engenharia número, a gente faz sempre, absolutamente sempre, em, seja em pesquisas que a gente realiza ou seja em, em números que a gente analisa de base de dados, a gente observa que, por exemplo, embora nesse caso a gente veja que uh, a diferença entre negras e brancas não seja tão grande, é de seis pontos percentuais, a gente vê que a população negra esteja a gente falando de financiamento eleitoral, taxas de letalidade e mortalidade, a população negra ela sempre aparece nos números como uma população mais uh, impactada. E a gente vai ver isso nos dados inéditos que a gente coletou mais adiante em, em, nos números relacionados ao trabalho e também nos números relacionados à, à violência. Olhando para esses dados do cuidado, é, a gente tem informações algo evidentes, né, que mostram que familiares são é, entre as pessoas que precisaram desse, desse dessa atenção e desse monitoramento, mas eu acho que, é, olhando com com lupa, é, essa pesquisa traz um dos dados mais interessantes e que particularmente me fez pensar e repercutiu bastante quando a gente é, evidenciou, porque quando a gente pensa em pessoas que... Necessitam de cuidado, a gente, sobretudo com a crise causada pelo novo coronavírus, a gente pensa em idosos, crianças e pessoas do grupo de risco, né? Mas é interessante a gente ver que é, metade dessas mulheres, né, negras e, e brancas, é, tiveram que cuidar de adultos saudáveis, sem nenhum tipo de, de limitação. É, são em geral, maridos, irmãos, primos, homens que é, se viram numa situação de isolamento, né? o, o mínimo de isolamento que a gente teve aí, em, em, talvez em, em três meses, é, aqui no Brasil. É, adultos que precisaram de algum tipo de suporte porque não sabiam fazer, às vezes, atividades básicas quando se viram é, limitados sem poder é, sair de casa. Então, eu acho que isso aí é um, um, um indicativo super interessante para a gente é, sobre a divisão sexual do trabalho, né? que vai além de dados que a gente já tem relacionados a, a horas trabalhadas, a, a tarefas domésticas. Né? A questão do cuidado é uma questão ainda pouco abordada e que evidenciou uma crise muito flagrante quando quando a pandemia foi decretada nos primeiros meses de, de quarentena. Passando para o segmento econômico, é, a gente observou que mulheres de áreas rurais foram mais impactadas né, tiveram a, a sustentação dos seus domicílios em risco mais do que uh, o contingente urbano que a gente ouviu. E, quando a gente explorou os dados, a gente observou que são diferenças uh, interessantes entre ambos os segmentos. Né? A gente vê que a dificuldade de pagar contas atingiu uh, uh, essas mulheres de, de formas diferentes também, mas não também foi de forma menor, em relação às mulheres que vivem nos centros urbanos. E a gente viu um dado também interessante, que é a questão do acesso aos alimentos. Na Genéria Número, a gente cobriu a população quilombola também, é, com dados do IBGE, a gente viu o acesso da população quilombola a, a UTIs, a unidades básicas de saúde, e na matéria que a gente fez, a gente observou que a questão dos alimentos era, por exemplo, muito crucial para essa população, que é uma população fundamentalmente rural. Né? É uma dificuldade de escoamento de alimentos, né? quando a gente viu os centros urbanos uh, fechados, e também uma dificuldade de acesso uh, a outros alimentos e algumas, uh, alguns insumos que essas pessoas não conseguiam ter por causa do fechamento dos, dos centros urbanos e, às vezes, de barreiras que eram colocadas é, nos centros, mas não eram colocadas em zonas rurais. Né? Os quilombolas, no, nesse caso, tiveram que fazer suas próprias é, barreiras sanitárias, porque não teve nenhuma nenhuma política de Estado, além de distribuição de cestas básicas, pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, tanto para quilombolas quanto para, para a população indígena. A gente fez matéria sobre isso também... É, contando e verificando todas essas, essas medidas para essas duas populações durante a pandemia. E aí, olhando para o contingente de mulheres desempregadas, uh, acontece aquilo que eu mencionei há pouco. Né? Mulheres negras, aí tem uma diferença bem uh, expressiva, né? mulheres negras são 58% das mulheres desempregadas, novamente, né? esses problemas eles são... É, mais agudos na população negra, quando a gente fala de segurança pública, a gente sabe que os dados mostram que, em geral, são homens negros jovens, quando a gente fala de desemprego, esse foi o número que a gente viu, lembrando sempre que isso foi ainda nos meses é, entre, entre o final de abril e o início do mês de maio, tá? E aí a gente observa ah, que todas as mulheres, assim a gente tem mais ou menos 55% das mulheres brancas dizendo que trabalharam mais durante a quarentena, 44% de mulheres negras. Então, a gente vê que essa distribuição ela foi bastante democrática quando a gente olha o recorte de raça. E a gente também, como eu comentei para vocês no, no início da, da apresentação, a gente olhou também para a questão de violência. Né? A gente, em todos os países, aqui no Brasil não foi diferente, a gente sabe que a, a violência doméstica foi extremamente endêmica nesse, nesse período, e a gente observou que quase 8,4% das mulheres entrevistadas elas sofreram algum tipo de, de violência no período. Novamente, a gente observa que todos os dados aí mostram que é, mulheres negras estão é, entre as, a, as, as, a maior parte das vítimas. A gente resolveu fazer esse recorte bem detalhado em relação aos tipos de violência porque nós sabemos que existem violências que não são reconhecidas Uh, muitas vezes infelizmente nem pela própria pela própria vítima então a gente fez um detalhamento bastante uh, específico que tem a ver com violência patrimonial também com é controle do que da movimentação financeira ou uh, violação de, de, de privacidade né com a questão do, do uso da internet de telefone uh, celular ou seja violências que estão além da, da violência física, como né? então, a violência psicológica e a violência patrimonial. Como foram 52 perguntas, era um questionário é, razoavelmente extenso, a gente conseguiu ouvir também é, alguns depoimentos, que em, a maioria foram depoimentos anônimos, né? mas foi interessante também para a gente, como eu comentei no início, a gente tirar esse, esse retrato exatamente do que estava acontecendo, das limitações também uh, das instituições públicas no sentido de atender a, a essas mulheres. A gente teve uma extensão do Disque, do Disque 100, que foi bastante propalada pelo, pelo, pelo governo federal, mas foi uma extensão de, de plataforma, não foi uma extensão... De, de interação com as vítimas, então assim, esses problemas ficaram extremamente evidentes e, enfim, passam por outras, por outras mudanças que não, não cabe a gente se estender aqui agora. Então, é, o objetivo dessa pesquisa, como eu falei, foi trazer dados inéditos, foi trazer esse recorte e é, tem um olhar também é, econômico que mostra que é, é, as propostas de, de recuperação econômicas que foram apresentadas uh, pelo governo, não só durante a pandemia, a gente, acho importante nesse sentido a gente reconheceu o, o auxílio emergencial como uh, uma iniciativa absolutamente fundamental, né? inclusive uh, o fato dele ter atendido a mais de 11 milhões de, de mães solo, né? com o dobro do valor, ainda que desde o mês passado esse valor tenha sido reduzido pela metade, mas continua sendo dobro para as mães solo, essas iniciativas de recuperação, de tentativa de recuperação econômica, de manutenção do consumo e de oferta de condições mínimas de subsistência, elas na verdade elas ainda desconsideram o trabalho doméstico, o trabalho de cuidados também, como fundamental para é, transformar a renda em, em consumo real, por exemplo, a questão da preparação dos, dos alimentos, o escoamento do, dos alimentos, como eu estava comentando com vocês, em relação ao segmento rural. E elas também não, não, não consideram é, o trabalho doméstico, esse trabalho de cuidados, como é, uma forma de consolidar o bem-estar efetivo. Né, da população olhando para a questão do cuidado, da, da, da atenção permanente. Então, a visibilidade do, do, do trabalho do médico, essa crise do cuidado, que foi precisamente o que a gente quis é, evidenciar, é, ela é essencial para a sustentabilidade da vida, ela precisa ter como consequência é, política uma, uma agenda que vá mais além de reconhecimento e que também avance... Uh, para que esses trabalhos sejam reorganizados, para que eles sejam valorizados, para que eles sejam redistribuídos. Uma consequência muito interessante que a gente teve uh, com essa pesquisa é que, e aí, enfim, para o pessoal talvez mais velha guarda, que é, sabe bastante a, a, a importância né, do, do posicionamento de matérias numa página de jornal, das questões de espaço também é que, por exemplo, quando a Folha de São Paulo, ela repercutiu essa, essa matéria, essa, essa pesquisa, perdão, ela deu uma matéria de, de página inteira. É, e, e mais além da questão da, da página inteira, do espaço, que foi legal, é, quando a gente via a, a página do lado, tinha uma matéria sobre o Paulo Guedes e a discussão relacionada a uma volta de uma possível CPMF. Então, uma discussão que a gente tem é que, aos poucos, iniciativas como essa, de produção de dados novos, de análise de dados, essas iniciativas que olham com esse recorte de gênero e raça, elas estão saindo cada vez mais de veículos nativos digitais, como a Gênero e Número, como a revista Asmina, é, como o Repórter Brasil, estão tomando o que a gente é, pode chamar às vezes de grande mídia ou de, de mídia tradicional. Então, precisamente, acho que a, a nossa intenção e acho que o que a gente conseguiu é, lograr, enfim, teve, teve uma boa repercussão, teve chamadas de capa do Estadão tudo mais, é uma espécie de, de hackeamento, assim aos poucos, com um trabalho consistente de dados, trazendo dados novos, um trabalho verificado, mostrando que esse debate relacionado à gênero e raça é um debate absolutamente central e absolutamente transversal a qualquer debate socioeconômico que a gente possa fazer, sobretudo, no momento de crise. Obrigado, Maria, pela apresentação. Passamos aqui um pouquinho do tempo, mas tudo bem. Vou passar então aqui a palavra para é, tudo bem, não. A gente vamos, vamos passar a palavra aqui para Poli, Depois temos o, o Rodrigo e aí a gente faz o debate. Eu acho que vai ser legal também ter esse momento aí de interação. Tem bastante gente aqui acompanhando, interagindo no chat. A gente pode conversar depois. Poliana, obrigado pela participação. Boa tarde. E... Boa tarde, então, obrigada. Pra... Muito boas apresentações. Eu quero dizer que eu sou fã de gênero número também. É... Eu sou Pauliana. Poliana, eu trabalho com análise de dados para uma empresa que faz análises políticas e organizacionais, só que ela foi fundada por jornalistas, então eles levaram muito trabalho de jornalismo para essa empresa, que é a APAT. E a minha formação é de publicidade, assim, então também eu me jogando aqui. É, vamos começar. É, esse trabalho aqui foi mais de, de um, um, uma coincidência mesmo que eu descobri. Que é, eu estava pesquisando sobre o que, é que tinha mudado de comportamento entre as pessoas no Google durante a pandemia e eu achei muito estranho que o jogo do bicho estava sendo assim, muito mais relevante do que ele realmente parece ser na internet. E ele está em todo lugar na rua. Apesar de ser ilegal, ele, você consegue jogar com muita facilidade em qualquer lugar que tenha um boteco, basicamente. E ele não é mais aquela coisa da cartelinha, agora ele tem uma máquina, parece uma máquina de cartão de crédito, mas ele está muito presente também na internet. E como eu trabalho muita coisa de análise é, de comportamento na rede, eu fiz muita coisa para a marca, fiz muita coisa para é, política pública, e eu nunca tinha imaginado que isso tivesse esse tamanho todo que tem. É, eu comparei primeiro ele com os principais jogos online é, no Brasil Então eu primeiro separei GTA, Fortnite, LOL E ele ganha de lavada Tem também quando é com todos eles juntos no Google Ele também ganha, não chega nem perto E tem algumas coisas aqui que dá para notar da pandemia Então essa curva aqui foi a procura por, por esses jogos quando começou a pandemia e teve uma queda é, no começo também. E aqui, isso aqui é o carnaval, isso aqui acontece todo ano. Eu notei que todos os anos tem essa, essa curva diferente. É, também é maior do que o tema de Bolsonaro, é maior do que o interesse das buscas por Bolsonaro aqui esses picos que ele passa foram as principais declarações dele durante a pandemia quando ele falava alguma besteira é muito muito impactante é preferência nacional então é em todo comparando com os jogos em todo o Brasil quase é, ele é o que é mais procurado a exceção é o Acre que procura mais por GTA esses foram os animais mais apostados, que deu para supor pelo, pelos assuntos relacionados ao Google Trends, então a cobra, e era na época da NATO de Brasília, então talvez tenha influenciado alguma coisa, é, touro, que foi na época do, foi entre, essa pesquisa aqui especificamente é entre maio e agosto, então como foi na época do segundo de touro, pode ter sido isso, e pouco aparece com muita frequência, porque os sites de interpretação de sonhos dizem que sonhar com pouco indica prosperidade. É, ele está entre os 25 termos mais buscados durante esse período aqui, que foi de setembro do ano passado até agosto desse ano. Ele está coladinho com o Google Tradutor e com o Gmail. Ele fica no 25º, mas ele está lá. O top 3 é tempo, clima e Google. E o coronavírus foi em 20 Então, é, dá para ter uma ideia do tamanho. E com isso... Com isso, é... fica a pergunta, né? É um jogo que é secular, ele já tem séculos mais de um século de idade, e como é que ele consegue ficar popular até hoje na internet? Será que tem um novo público aí? Será que o público que as pessoas imaginam, que seja um analógico, que não está com acesso digital, ele já está presente na internet com mais força do que a gente consegue imaginar? Então, eu fui tirar a prova com outras coisas, então deu para encontrar, entre os 20, pra... os 20 principais aplicativos do Android, tinha 2 milhões de downloads. Uma coisa que é... dá para comparar isso aqui do tamanho, é que o Get Ninjas, por exemplo, ele teve 1 milhão de downloads e o Vagas também, é 1 milhão de downloads. O Enjoy teve 5 milhões de downloads, mais ou menos, segundo o próprio Google Play, então dá para ter uma ideia do tamanho disso. É 1,3 milhões de acessos únicos mensais. Isso foi pelo Simular Web que eu peguei. Pelo próximo Simular Web, ele diz que isso é aproximadamente 1% dos acessos únicos ao Google por mês. Então, é um negócio assustador. É... E 35 milhões é a, me... é a média de acessos por mês de... do site, que tem o maior número de resultados. Isso é parecido, por exemplo, com a Twitch, que é um negócio super digital, super atual, e o volume de acesso é muito parecido. Então, no YouTube, é, tem 192 vídeos publicados nos últimos sete dias. O conteúdo mais comum é técnica, então são fórmulas infalíveis, eles fazem muitas contas, eles dizem muito sobre probabilidade, é, tem também fórmulas do pentagrama, tem várias coisas desse tipo. Tem muito sobre crença, então, tem muito ritual, tem orações, tem mantras, tudo relacionado com o jogo do bicho. Os 20 canais que têm maior número de seguidores sobre o assunto, tem 868 mil seguidores, não é um número assim tão grande, mas quando você vai ver a quantidade de, de visualizações, eles somam 101 milhões. E esse conteúdo ele é muito simples, eles usam muitas vezes uns um aplicativos de fazer vídeo para ficar lendo o texto com voz de robô, ou então filmam papel e a caneta mostrando como é que faz a conta, ou então quais os números de palpite, e as imagens são em baixa qualidade, fica pixelizado, é, às vezes tem só texto mesmo. É, e nos meios mais novos também está presente, então não é algo que está chegando ainda no, no, no digital, é mais recente, a galera é mais nova, então tem 222 publicações no TikTok sobre a hashtag e o Jogo do Bicho. Em podcasts, eu encontrei 270 episódios sobre isso e tem três podcasts exclu exclusivos sobre isso, eles dão resultados. Então, o Jogo do Bicho, mesmo sendo um, um negócio de 1892, é, ele passou por várias tecnologias, é, teve caneta no meio, teve cinema, teve avião, mundo de rádio, TV, computador, videogame, internet. Muita tecnologia chegou e o jogo do bicho se manteve, se adaptou a todas elas. E parece que mais uma vez esse negócio da forçação do, da, da transformação digital atingiu também as apostas ilegais. E é isso. Obrigada. Obrigado, Olha na apresentação. Vamos então agora para a última do Rodrigo. Rodrigo tá por aí? Opa, tô aqui. Só compartilhar aqui a tela. Pronto, consegue ver direitinho, né? Tudo ótimo, Rodrigo. Obrigado pela participação e bem-vindo. Oi gente, boa tarde. Obrigado também pelo, pela oportunidade de estar conversando com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rodrigo Cunha. Eu sou professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco. Também sou líder do grupo de pesquisa GRID, que é o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em, em, em Design da de Informação Jornalística. E também do ppg né, que é o Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Tá? É, eu moro aqui no Recife, na verdade eu sou do Amapá, já que está se falando tanto do Amapá sobre o problema do fornecimento de energia, mas há cinco anos eu sou professor da FPE e morando aqui no Recife. Bem, é, só para apresentar um pouco, na verdade, qual seria a, a, o objetivo da minha pesquisa, né, o problema de pesquisa, é, essa proposta que eu estou apresentando aqui no Light Talking, na verdade, é um projeto de pesquisa que eu desenvolvi esse ano, né? É, esse projeto eu estou desenvolvendo junto com uma universidade espanhola que é a Politécnica de Madrid né? e junto com o um orientador de lá também então eu mandei para para União europeia no caso para a Comissão europeia para tentar uma das bolsas do Marie né corri então na verdade esse esse projeto ele envolve um pouco o jornalismo de dados também envolve também um pouco questões de acessibilidade e de ciência da computação, né, para justamente visar um dos, um dos problemas que acabei enxergando durante o meu, meu período de pesquisa e também durante meu período de doutorado de sanduíche, né, que é justamente a acessibilidade dentro do jornalismo de dados. Então, hoje nós vivemos é, com, com, com sendo bombardeados por milhares de dados que são compartilhados nos meios digitais, nos meios impressos todos os dias, Porém, a gente tem uma outra situação que é justamente, conforme a OMS tem divulgado num relatório desse, do ano passado, né, o problema da deficiência visual, né, que hoje atinge mais de 2 bilhões de pessoas no mundo né, e no Brasil, particularmente, de acordo com a pesquisa do PNS e do IBGE, são 7 milhões e 200 né, com deficiência visual e mais 528 com cegueira. Então, na verdade, como é que a gente vai tornar esses, esses milhões de dados, né, esses melhores de informações... É, disponíveis para esse público, né? portanto para, para quem é um deficiente visual quanto ao que tem cegueira. Né? Então, ainda falta, vejo também esse gap, né? essa, essa falta de estudos ainda envolvendo jornalismo e acessibilidade. Eu vejo algumas conexões interdisciplinares entre várias áreas do conhecimento, eu já vou citar tantas humanidades, da qual está envolvido jornalismo, ciências sociais, ciência da computação e ciências cognitivas e, por outro lado, a gente vê algumas soluções que se aparecem, na verdade, com alguns caminhos para tornar possível essa acessibilidade é, dos dados, né? e uma das áreas que eu tenho encontrado é a visualização áptica, que é uma das áreas da qual quem mais tem trabalhado especificamente sobre isso é a ciência da computação, então a gente vê muitos artigos, né, muitos papers que são produzidos desde a década de 90, vou mostrar para vocês um gráfico da, mais para frente mostrando justamente esse crescimento e que na verdade falta essas outras áreas, né, o jornalismo principalmente, né, que é da qual área da onde eu me eu me localizo, né, de poder pesquisar e possibilitar realmente essa essa essa interdisciplinaridade, né, e essa procura de soluções. Tá? Então falando mais especificamente sobre data vis e sobre jornalismo, a gente vê nos últimos anos é, muitas experiências imersivas, né, produção de novas narrativas tanto utilizando o uso da infografia interativa ou do uso da visualização de dados, né? histórias que são inovadoras, e a gente vê muitos exemplos, de, principalmente internacionais, a gente tem o New York Times, né? e a equipe do Washington Post, né? que são grandes equipes de visualização de dados que têm produzido muita coisa, a The Guardian, é, é, pequenos escritórios de jornalismo independente, como o exemplo do 538, do The Pudding, é, e aqui no Brasil a gente tem um exemplo do Gênero e Número, do Nexo, Jornal, além disso você tem as equipes do Delta Folha, do Estadão Dados, enfim. É, a gente vê diversas iniciativas né, que envolvem mais essa produção de jornalismo de dados, né, e principalmente a gente vê aqui no Brasil muitos de meios de jornalismo independente, jornalismo de alternativo que tem investido isso, também o Info, o Info Amazon, alguns portais que são mais... É, é, mais localizados, né, a um determinado assunto, a um determinado conteúdo, então é, a gente tá vendo muitas iniciativas nesse sentido de você narrar histórias utilizando gráficos, ou utilizando o potencial da, da visualização de dados, né, é, muitas pesquisas, é, eu cito especificamente essa pesquisa do Parasi, da giro que tá aí logo abaixo, mas eu também esqueci de colocar o do Aus Aushoffer, né, que é um conjunto, de, é, é, um, é assinado por vários pesquisadores austríacos que têm feito esse mapeamento da, das pesquisas sobre jornalismo de dados, né? tem focado principalmente na produção, então, por exemplo, como é que esse processo de introdução do jornalismo de dados tem alterado a rotina jornalística, né? o trabalho dos jornalistas, né? provocando essas mudanças, e exigindo esse conhecimento especializado. Muitas vezes o jornalista que precisa saber um pouco de programação, precisa saber de análise de dados, né? de trabalhar com Python, com R, ou precisa é, de ter conhecimentos, por exemplo, para produzir materiais front-end, como, por exemplo, saber um pouco de JavaScript, produzir é, infografias interativas com D3, ou com Tree, enfim. É, mas ainda há um olhar muito, muito pequeno para o receptor, né? de que forma esse leitor está recebendo ou está percebendo esses dados, né? E principalmente se é um leitor que tem limitações, né, é, é, de, de que necessita de uma acessibilidade melhor, né, de que, que necessita realmente de de ter acesso também a essa informação, né? Eu lembro muito do, de um, um dos impactos, né, da um, uma das políticas de acessibilidade que existe dentro da ONU, né, que é reduzir essas desigualdades, né, que é o que é o décimo impacto né, de desenvolvimento sustentável da ONU, que é isso, e ao mesmo tempo o jornalismo está olhando pouco ainda para esse, esse meio. Então, qual o desafio que existe aí, né, quando você produz essas coisas que são lindas de se ver, né, que são é, interessantes, né, que tem esse impacto visual muito grande, mas para quem não tem essa possibilidade de ter esse visual, né, quando se perde justamente essa informação, como é que você vai transmitir essa, essa visualização de dados para as pessoas que não podem ver? Né? que acaba sendo um oxímoro, né? Acaba sendo uma, um paradoxo, né? Quando a gente pensa nisso, né? E hoje a visualização de dados, a gente sabe disso, assim, a gente tem pesquisado, lido muitos autores disso, ela é muito essencial nesse processo de descoberta da informação jornalística, tem um potencial muito grande de comunicação, muitas vezes, em vez da gente se comunicar com muitas, muitos parágrafos de textos, simplesmente você coloca um gráfico, né, uma visualização, você consegue comunicar de uma forma muito mais rápida, muito mais direta, né, ela liga essa, essa questão do conteúdo quantitativo dos dados, que a gente fala em dados cruz, né, dessas planilhas, enormes planilhas de números, e ao mesmo tempo você está comunicando isso de uma forma muito mais rápida para o seu leitor, porém, é, ainda há esses obstáculos quando você trabalha com pessoas com deficiência visual, né, então como eu disse anteriormente, pesquisadores de diversas áreas, principalmente da ciência da computação, né, da educação também, tem introduzido algumas aplicações para ajudar essas pessoas, principalmente utilizando essa experiência háptica, né. É, e o que seria basicamente essa experiência háptica ou essa visualização háptica? Né? Na verdade, é uma, é uma maneira, né, uma metodologia de você representar abstratamente essa informação, né, que antes ela era pensada para o visual, mas ela passa a ser transformada numa percepção tátil, ou muitas vezes utilizando dispositivos de force feedback, né, ou de retorno de força. Né? Um exemplo é o phantom, né, que é, um, é uma espécie de joystick, né, que, na verdade, a pessoa que tem é, deficiência visual ali utiliza para interagir com elementos gráficos, né, então ela é interligada ao computador, e aí, a partir desse joystick, a pessoa ela percebe vibração, né, percebe esses retornos de força que possa, por exemplo, imitar é, ou simular sensações de textura, de pressão, de toque, da qual a pessoa que está trabalhando justamente com essa visualização áptica, né, ela pode, na verdade, pegar é, elementos, é, marcas gráficas, como por exemplo, cor, diferença de tamanho, e transformar isso em texturas, ou transformar isso em pressão, transformar isso em toque, e aí a gente percebe, por exemplo, em dispositivos que tem, é, é, é que tem por exemplo, é, é, dispositivos que possibilitam retornar força, como por exemplo, o próprio smartphone, né, que a gente tem a percepção... Da, da vibração, mas também o, o próprio joystick, enfim. Então, é um paradoxo, na verdade é um campo que ainda está crescendo, né? ele é imaturo ainda, né? está em desenvolvimento, mas que na verdade ele cria é, possibilidades que são excitantes, que são interessantes da de gente descobrir e da de gente estar tá explorando cada vez mais essas possibilidades junto com o usuário, principalmente esses usuários que é, que é deficiente visual. Então, como é que funciona, na verdade, esse processo da visualização áptica? Né? Esse, esse gráfico eu peguei do, do Wikipedia, né? um, um creative commons da, da própria Wikipedia, né? que, na verdade, é esse processo de você transformar o dado, né? que não é visto ou percebido por essas pessoas em algo é, tátil, né? algo que tem a tactilidade, algo que tem essa sensação áptica, né? que pode ser um som, né? pode ser uma vibração enfim, e aí você cria, na verdade, um modelo abstrato disso, né? você tá, no momento que você vai gerar esse modelo áptico, você faz o um trabalho de renderização, né? e dentro da áptica tem uma coisa que a gente chama muito de detecção, de, de colisão, né? e aí você cria essa representação áptica, né? que vai, ser, vai sendo, na verdade, interagido com o usuário a partir da, do sentido, né? a partir do feedback, a partir da força, seja o som, seja uma vibração, enfim, a partir do momento que o usuário interage com aquela interface háptica, ele vai recebendo o retorno daquilo, né? ou ouvindo ou sentindo a partir do tato. Então é, são essas maneiras de manipulação e de sensação que a pessoa que é deficiente ou que não consegue ver realmente aquele gráfico, ele vai poder navegar, interagir com esse gráfico é, com esse gráfico háptico. Né? Então aí só mostrando para vocês o exemplo né do, do Phantom né do, do que é essa interface aí né uma espécie de uma caneta né que ele vai interagindo é muito semelhante ao um mouse praticamente um mouse pad e a partir do momento que ele vai interagindo com esse gráfico em 3D ele vai tendo a sensação né esse retorno de força né esse essa vibração é, que permite ele interagir com os gráficos isso na verdade é um dispositivo clássico que existe da visualização áptica, já existem muitos outros é, dispositivos multissensoriais, né, que utilizam, por exemplo, não só vibração, mas também que utilizam o áudio né, para para poder fazer esse tipo de interação. Enfim, já existem outros processos, né, outros dispositivos para você criar esse tipo de visualização aptica. tá? Então, e esse gráfico aí tá, é, foi de um artigo apresentado no congresso, né, World Haptics Conference que é do Roberts e Panels, que são dois autores que têm trabalhado muito, muito na visualização áptica, que eles fazem um mapeamento de produções, né, de artigos que, foram, foram, que trabalham tanto com visualização como com áptica, ou com as duas coisas, né, visualização áptica, só para mostrar o crescimento de artigos que têm trabalhado isso desde a década de 60. Então, desde a primeira é, o primeiro desenvolvimento de um, de um, de um, de um neural manipulator né, de GUEX, que é, digamos assim, um marco dessa visualização áptica lá na década de 50, até o, a criação do WIMP, a criação do, dos desktops do MacTosh, do Windows, né, do Sinsable, o primeiro Fenton, né, a própria possibilidade da, do, do, dos óculos de realidade virtual, né, de trabalho da realidade virtual, da áptica, da dimensão de força, enfim, até os últimos, últimos dispositivos mais conhecidos, né, o Sense e o Open Haptics, né, a gente vê esse, esse salto muito grande em relação a isso. Né. Então, tem aumentado cada vez mais esse interesse pelas formas não visuais de visualização, é, é muito engraçado a gente falar um pouco, um, um pouco disso, né, é, desse paradoxo em, em terminologias, mas ainda assim teve uma estagnação ainda na, no processo de soluções né, de, de, desses, desses produtos para pessoas com deficiência visual. Então a gente chega a um pico, né, um ápice, né, esse artigo é de 2007, mas depois eu fiz um levantamento de 2007 até, até esse 2020, a gente tem, digamos, esse, essa estagnação de, produ, de produção e principalmente a ausência de quando a gente trabalha com visualização áptica, é, como uma ferramenta de acessibilidade para leitores do jornalismo digital, tá? Então, na verdade, resumindo, né, o que eu estou na verdade mostrando dentro desse projeto, é eu proponho uma solução, né, que é como se fosse eu propor guidelines, né, propor padrões que seja de a gente converter visualização áptica em propriedades, é, é visualização, desculpa, visualização de dados em propriedades audioápticas, né? Então, é basicamente isso, né, Criar uma gramática visual né, com elementos, com essas propriedades ápticas. Né? Ou seja, é, a gente tem que pensar que a visualização de dados hoje, ele é, na verdade, uma, ele é uma gramática, né? que ele necessita ser não só aprendida, como ensinada. Né? Então, hoje a gente já está muito habituado a ver gráficos de barra, gráficos de pizza, gráficos de linha, né? Isso graf, graças a, a, aos clássicos da visualização que a gente tem, Turkey. Né? Então, a gente tem. Vários exemplos aí que a gente vê hoje nos próprios programas de software, e quando a gente cria uma visualização diferente, a gente precisa ensinar ou educar esse leitor a ler essa visualização. Não adianta você colocar um gráfico de Sankey, né, um box plot, e o meu leitor não entender isso. Então, pensando entendendo isso com uma gramática, né, que o próprio Alberto Cairo reforça muito isso, né, esse conceito da gramática visual, né, a gramática também da visualização aptica também precisa ser ensinada reconhecida por essas pessoas. Então, é, dentro dessa pesquisa, eu prevejo, por exemplo, é, consultar, claro, pessoas com deficiência visual e cegas, e né, como eu estou fazendo, na verdade, uma parte dessa pesquisa na Espanha, eu já entrei em contato com a ONCE, que é, é, uma, é um instituto que trabalha com pessoas com deficiência visual, já tem um, uma aprovação por parte deles, é, de para poder, poder entender um pouco isso de como eles leem dados, né, quais, e entender as principais dificuldades que eles têm nessa, nessa leitura de dados, né? mapear quais são as principais dispositivos e linguagens que foram desenvolvidas né? para transformar esses, essa visualização em propriedades ápticas e criar justamente essas guidelines, né? criar essas recomendações para que o jornalismo né? possa, de fato, é, proporcionar ferramentas e que sejam acessíveis e baratas é, para o jornalismo digital, né? de poder proporcionar essas narrativas visuais é, e que se possibilita essa essa visualização de dados para mais pessoas, né, para todo mundo, para criar essa e, e, e, essa nessa na transmissão de informações. Então, não adianta a gente pensar e criar coisas bonitinhas, né, visuais, quanto muitas vezes a gente não pensa também para o público em geral. tá? Então, na verdade, é mais uma coisa inicial, né, esse projeto que eu desenvolvi, para quem quiser mais informações eu estou à disposição, né, tem o meu e-mail aí da UFPE, rodrigo.escunha.ufp.br, o site do meu grupo de pesquisa, que é ufp.br/barra grid, da qual eu vou atualizar e colocar mais coisas e, e compartilhar mais coisas sobre isso, e o meu Twitter, que é o arroba Datacunha, né, que com um o tempo eu acabei desativando, voltei novamente ao Twitter, para poder também compartilhar informações e para quem quiser entrar em contato. Então, obrigado aí, gente, pela. Pela, audi pela audiência, pela paciência também. Uma boa tarde para vocês. Obrigado, Rodrigo, pela apresentação. Queria pedir a, aos participantes ligarem a câmera. É, novamente, obrigado a todo mundo pela participação. A gente tem algumas perguntas aqui. Obrigado. É, eu vou fazer, de repente, uma rodada aí de perguntas. A gente dá um tempo aqui, se o pessoal que está acompanhando tiver mais algum comentário ou intervenções, pode mandar aqui. Eu vou fazer aqui uma rodada de perguntas, então, começando com o Cristiano. Vou fazer para todo mundo e aí a gente roda a palavra depois. Acho que vai ser mais rápido. É, Cristiano, quanto tempo demorou para o Estado de Minas Gerais começar a divulgar esses dados abertos? Foram dias, semanas ou mais de um mês? É, para Maria, é, qual é a média de respondentes brancas, negras e indígenas? Se a pesquisa teve participação majoritária de qual grupo racial? Se você puder falar um pouco sobre esse, esse recorte. Tem uma aqui que eu não estou muito certo, mas eu imagino que tenha sido para a Poli, sobre a, essa questão da baixa qualidade pixelada. Você Isso, né, Faiana? Você acredita que tem a ver com o tipo de acesso à internet que os brasileiros encontram nos rincões do país? Ou seja, subem baixa qualidade para que as pessoas consigam acessar sem consumir muitos dados? E por último, é, por último não, por penúltimo... Tem uma pergunta para a Ana, que é, tendo em vista que a LAI não é atendida em Feira de Santana, Bahia, qual foi o trabalho de vocês para denunciar isso às autoridades? E, e tem uma pergunta aqui para o Rodrigo, que, que eu queria fazer, é se você teria dicas um pouco para é, jornalismo, tanto de ferramentas, ou de exemplos, ou referências, a, a sua apresentação dá algumas pistas, mas acho que se você puder passar assim, quem estiver começando, querendo entender o que é possível ser feito nessa área, né? por onde começar, né? o que que, que vale a pena dar uma olhada, o que, que é legal de, de estudar para começar a pensar em desenvolver ações ou projetos nesse sentido. Então, vamos começar igual a ordem da apresentação, começando pela Ana, então, aí a gente vai em ordem alfabética de novo, pode ser? Bom, então, é, quando a gente começou o Dados Abertos de Feira, ninguém tinha muita experiência, na verdade, com Lei de Acesso à Informação, com órgãos de controle, é, então foi tudo muito, foi tudo feito de, de maneira muito exploratória. Então, quando a gente descobriu que a Lei de Acesso à Informação não funcionava na Prefeitura, que hoje funciona na, na Câmara, eu tenho que reconhecer, é, a gente começou a identificar situações e então encaminhar para um, um órgão de controle cada para um órgão de controle diferente. Por exemplo, em fevereiro desse ano eu fiz um pedido de informação sobre uma suposta pesquisa que que, que foi rodada pela pela prefeitura é, e eles não divulgaram quantas pessoas participaram da pesquisa, não não divulgaram os resultados, né? Só fizeram a nota. E a gente fez um simples pedido de informação para poder ver essa pesquisa e até hoje, a gente está em novembro, é, não não tivemos esse acesso a essa pesquisa. Então, fizemos um, uma denúncia né para o Ministério Público e depois em outras situações, tipo o Hospital de Campanha, fizemos mais um pedido de informação, não tivemos resposta satisfatória. Então, ao invés de ir para o Ministério Público, a gente passou para é, para o Tribunal de Contas do, do, do município, onde a gente viu que a gente teve uma resposta bem mais rápida do que, do que a denúncia para o Ministério Público. Então, o que a gente tem feito é, para cada tipo de situação, já que são várias infrações, a gente está tentando sempre em um órgão diferente para sentir onde a gente tem um, um resultado melhor, de maneira que a gente consiga a resposta mais rápida e que a gente consiga fazer com que o órgão público realmente seja forçado a, a cumprir a lei né? E, mas assim, hoje O nosso maior aliado realmente é a imprensa é, E as pessoas que, que tocam o projeto E as pessoas que acompanham o projeto também Obrigado, Ana Tem, Cristiano Tem mais uma aí, já juntando Na, na anterior, então, aproveitando Que é para você comentar qual ferramenta Você usou para criar os sites Tá ah. Bom, sobre a questão da abertura de dados do pelo Estado, foram dois meses, mais ou menos, a partir do, do primeiro caso confirmado, né, para o governo publicar pela primeira vez uma, uma planilha, minimamente aceitável, assim, e mais um mês depois disso, três no total, para que começasse a publicar um, a primeira versão do painel, né, um, com o mapa, com um pouco mais de, de conteúdo, assim, mas ainda assim, né? E isso eu estava acompanhando nessa época, especialmente assim, o, o índice de transparência do Open Knowledge. E, nessa época que teve essa primeira abertura, o Estado de Minas Gerais subiu muito, muitas posições nesse ranking. E isso não significa que, que o formato e o conteúdo, né, a questão de padronização e tudo já tivesse da no, no, no, no, melhor forma possível de ser divulgado, né? Tanto que até hoje é, eu faço esse monitoramento, o pessoal do Brasil, aí eu também comigo faço, porque, só para vocês terem uma ideia, hoje é sábado, aí hoje sai um boletim, mas não atualiza o CSV. Amanhã não tem boletim, mas atualiza o painel. Tem outro dia que o, o PDF sai uma informação diferente do CSV. Tem até hoje alguns problemas de grafia de nome, enfim, foi melhorando muito e com certeza a pressão das iniciativas né, independentes e com certeza esse índice da Openology foi a principal delas, é, evoluiu muito, facilitou muito. Hoje, uma pessoa que queira fazer uma reportagem uma análise sobre os dados da pandemia em Minas, direto na fonte do governo, ela vai conseguir é, fazer isso de uma forma muito melhor. Mas, ainda assim, é, eu continuo fazendo, até né, poderia até automatizar um pouquinho mais essas questões pelo pela publicação do CSV, mas, ainda assim, passa por um critério de análise quase diário, assim, de ver, às vezes dá uma inconsistência, tem que olhar o que aconteceu, entrar em contato com a, com a controladoria, com a assessoria, para ver o que, que mudou. Teve um caso, só para resumir aqui, para dar um exemplo, bom, que a gente sempre cita quando fala do levantamento do Brasil, aí que do, teve um dia que, do nada, teve uma diminuição do número de casos. E era uma coisa sim, simples até de entender, mas a gente demorou um pouquinho para entender o que foi, porque a, a secretaria passou, sem avisar, a separar os números de mortes e números de casos. Então, a gente, a partir desse dia, precisa somar é, o número de mortes aos de casos confirmados para totalizar o mesmo número que sai lá no boletim. Então, é, resumindo, é isso. É um trabalho que, que lá no, no, na minha, no meu site, na, na minha base de dados, ele tem uma, uma constância, digamos assim, é, diária desde o começo com esses dados disponíveis. E sobre ferramentas para fazer a coleta, eu uso muito... Tabula, OpenRefine às vezes quando precisa de algum é, algum tratamento assim, muito uh, spreadsheets que é a forma até de divulgação e para fazer o site o mapa eu usei Tableau e o X. O único gasto que eu tive no projeto inteiro foi um, a hospedagem do Wix. O resto tudo feito com, com ferramentas é, gratuitas aí ou pelo menos versões gratuitas dessas ferramentas. Teve alguma coisinha que eu usar de, de código, eventualmente, para alguma reportagem, mas, no, do ponto de vista do monitoramento, são essas. Uhum. Obrigado, Cristiano. É, Maria, está por aí. Perdi a câmera aqui. aqui. Você quer que... Ah, você está no mudo. Desculpe. Desculpe. Sobre o perfil demográfico, né? É, média de respondentes, foi bastante representativo. No Brasil, a gente tem é, 55% das mulheres são negras, sempre lembrando que a gente é, coloca negras como pardas e, e, e pretas. É, são 55% de mulheres negras é, e o restante cerca de 2% de indígenas e o restante de mulheres brancas. Na nossa amostra, depois, como eu comentei, a gente fez o... o o peso amostral para fazer essa equiparação, mas entre as respondentes não teve uma variação muito grande em relação à nossa população. Esses dados que eu dei de 55% da PNAD, uh, 2000, segundo trimestre de 2020, na nossa amostra a gente teve 50% de mulheres negras, 49% de brancas e 1% de indígenas. A gente tem, tem um relatório dessa pesquisa de cerca de 20 páginas que ele está disponível no, no site mulheresnapandemia.sof.org.br estava no, nos slides que eu, que eu apresentei e ali tem esse detalhamento no relatório com alguns dados interessantes que enfim, não, não deu para trazer aqui durante a, a apresentação como por exemplo, mostrando que apesar uh, dessa, dessa diferença, perdão juntamente com essa equiparação né, entre mulheres brancas e negras, entre as nossas entrevistadas, por exemplo, é, metade delas, com equilíbrio entre brancas e negras, recebiam algum tipo de, de benefício social e o programa de, de transferência de renda, que provavelmente naquele momento ainda não estava uh, relacionado à pandemia, né, porque o auxílio emergencial ainda não estava, não sei se ainda estava, já estava começando a ser pago, né, no, final, no final de abril, início de maio. Então, a gente viu que entre negras e brancas houve esse equilíbrio também em relação a, a esse tipo de auxílio. Quem quiser os detalhes, tem o, o relatório com todo o perfil sociodemográfico, de localização, a idade, a número de residentes do, do domicílio, está tudo lá no nosso relatório. Escolaridade também, vocês podem visitar que vocês vão ver. Muito bom. Obrigado, Maria. Vamos para agora a Poliana. E aí eu queria só complementar aqui a, a pergunta, Poliana, do Manuel, que ele, ele pediu para complementar assim, o jogo do bicho é um jogo de azar e por isso proibido, correto? Sendo, sendo assim, não há nenhum órgão fiscalizando ou monitorando esses aplicativos e canais na internet, é, e, por fim, se seu estudo teve alguma reverberação na imprensa. É, a primeira pergunta era sobre os, a imagem em baixa qualidade. Eu acho que não tem muito uma consciência do porquê que é, isso está sendo feito. Eu acho que as pessoas vão fazendo da forma que elas sabem e acaba sendo em baixa qualidade as imagens que, ela, que elas encontram. Mas os canais que são mais profissionais, eu acho que eles pensam sim nisso. É... Como é que ele vai fazer para isso aqui chegar a mais pessoas? Mas são minoria. E sobre é, a questão de ser proibido ou não, é, ele é considerado uma contravenção, se eu não me engano, eu não tenho certeza. É, e o problema é exatamente essa falta de fiscalização, que faz com que ele seja considerado um meio para lavagem de dinheiro, por exemplo. Então, é mais relacionado com isso do que... Com, com ilegalidade mesmo. Eu vi até que se você for flagrado, você não é preso. É só tem que ir até a delegacia e não, não, é, não tem prisão para isso. E teve uma repercussão só num site sobre aposta. Foi o único site que, que publicou sobre isso. Obrigado, Panela. É... Agora quem é o Rodrigo, né? Ah, a última Oi, oi. certo, Adriano. É, sobre a sua questão né, de dicas né, para o jornalismo, ferramentas, exemplos, referências, é, seria a pergunta do milhão, quando a gente fala em visualização áptica, né? até porque não temos um repositório né, ou algo que a gente faça justamente esse agre essa agregação de ferramentas ou de materiais. A gente vê muitas iniciativas, só que são muitas iniciativas isoladas. Muitas vezes a gente vê uma iniciativa de um laboratório da USP, né? você vê uma iniciativa que aconteceu em Campina Grande, então você não tem ainda uma reunião ainda de muitos desses trabalhos que a gente possa ver, né, de iniciativas em jornalismo áptico, né, inclusive na verdade um dos trabalhos, um dos artigos que eu estou escrevendo é tentando fazer esse mapeamento, né, é, existe um artigo que é até interessante, mas infelizmente ainda é em inglês, né, que até é, coloquei agora no link para vocês, que é esse Review of Designs for Haptic Data Visualization. Esse artigo ele faz justamente esse mapeamento, só que ainda é, desatualizado, vamos assim dizer, não temos iniciativas tão mais recentes, no caso para 2020, né? mas dá para a gente ter ideia, por exemplo, de que, que tem, por exemplo, é, de soluções que trabalham, por exemplo, de que forma está sendo representada, por exemplo, gráficos de linhas, gráficos de pizza, gráficos... É, é, em 3D. Então a gente vê, na verdade, esses dois pesquisadores eles fazem justamente esse mapeamento, né, é, das soluções que existem, né, dos dispositivos que são que existem em relação a isso, né, e quase todos eles são voltados para recursos de acessibilidade. E além disso, é, a gente já tem já uma discussão mais avançada no GJO, né, que é o um grupo de, de pesquisa em jornalismo online lá da Bahia que eu fiz parte, né, eu fiz meu mestrado e doutorado lá na Ufba. E ainda faço parte do grupo e a gente tem, na verdade, uma, um dos programas que é chamado GJ né que são, na verdade, são vários vídeos, pelo menos dois a cada mês, e um dos temas que foram trabalhados no GJ Cast é sobre acessibilidade e jornalismo, né? e, e, e tem se trabalhado um pouco sobre o aspecto da visualização de dados. Então, para quem quiser ver também, tem um, vou, vou passar aqui o um link para vocês, né do, do programa do GJ Cast que tem trabalhado um pouco sobre é, essa questão de jornalismo acessibilidade. Então são essas duas referências que eu tenho. até Então estou produzindo mais coisas e espero também que a gente lá do grid a gente possa também colocar mais materiais voltados a isso é, também em português. Legal, obrigado, Rodrigo. Tem acho que não não tivemos mais questões aqui no chat, mas se alguém ainda tiver uma última questão aí quiser fazer pode mandar no chat ou no Perguntas e Respostas. Acho que a gente podia fazer, então, uma rodada final aqui de, de encerramento e, e, e também, enfim, se vocês quiserem fazer comentários ou perguntas entre vocês, fiquem à vontade também, se, se um quiser comentar ou perguntar alguma coisa da apresentação de outra pessoa, acho que a gente pode usar essa, essa rodada final para... Também se vocês deixarem em contato as referências do trabalho de vocês, etc. Então, bom é, vamos seguir a mesma ordem, então, né? Ana? Bom, quem quiser acompanhar o trabalho do Dados Abertos de Feira, é, o nosso site é www.dadosabertodefeira.com.br. É, todo o nosso código é aberto, nós usamos ferramentas Open Source, então, também é só procurar por dados abertos de feira no GitHub. É, e quem quiser estar em contato comigo, pode me pingar no Twitter. É, Ana Paula Gomes, com um S extra no final. É, eu tenho uma pergunta, na verdade, para a Maria. Assim, trabalho super interessante sobre o é, que você está fazendo né, com gênero e números, se não me engano. É, e eu queria saber, na verdade, tipo, se, se você teria alguma dica para desenvolver esse, esse trabalho em cidades, por exemplo, é, seja fonte de dados ou não sei algum alguma direção que a gente pode caminhar, começando a fazer essas essas análises mais básicas. Que o meu interesse é realmente a gente levar esse tipo de pauta para a nível local também. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Obrigado, Ana. Maria, eu vou pedir para a gente seguir a ordem da, das apresentações, aí depois você comenta, pode ser? Então, vamos para o Cristiano. É, bom, primeiro, né, quem quiser acompanhar o próprio trabalho do site, ele está em standby na questão da produção de reportagens é, mais recentemente, mas o monitoramento continua, é, a produção de outras matérias por outros órgãos de imprensa também, Continua, né? Então acompanha lá coronavírus-mg.com.br. A gente está no Twitter, tem o meu Twitter pessoal, que é CS Martins, e tem o Twitter do projeto que é Coronavírus MG. É, qualquer dúvida, qualquer comentário e tudo mais, podem chamar lá. E é isso. É, agradecer a, a oportunidade, elogiar, gostei muito, eu não conhecia o, o trabalho do Rodrigo, essa pesquisa aí nesse nesse campo da dessas, dessas possibilidades né de, de melhorar a acessibilidade para os dados não estava a par dessa dessa discussão vou procurar saber mais, então queria parabenizar e, e os demais também sim, achei muito muito interessante e obrigado aí pela, pela oportunidade Obrigado Cristiano Vamos para Maria. Eu perguntei para a Ana, é, mandei uma mensagem, mas não sei se ela viu, se ela estava falando do trabalho de produção de dados inéditos ou do trabalho de análise de dados em geral, em nível municipal. Na verdade, eu estava pensando mais na, na análise desses dados mesmo, mas fica à vontade para poder falar de, de maneira geral, se você quiser. Legal. É, em relação à coleta de dados, uma outra parte da nossa metodologia foi o que se chama de bola de neve, né? que é o encaminhamento uh, via internet, via enfim, WhatsApp, redes sociais do, do survey. E aí é, tem uma maneira, logicamente, de você limitar isso num universo menor, num universo local, a, a depender do, dos encaminhamentos que você faz. Né? A gente tem... Tem mais detalhes sobre isso também lá no, no, no relatório. É, agora, em relação à, à coleta de à análise de dados, perdão, em, em, em numa esfera menor, numa esfera local, tem uma série de bases que são super, super interessantes de, de serem exploradas e que a gente já usou é, algumas vezes. Uma delas é, é o Munique do IBGE, não sei se você conhece, o Ana, é, o Munique é um perfil de todos os municípios do país, é, ele é atualizado com uma bastante frequência, né? e ali você tem listadas, assim, um raio-x ali, de iniciativas, de, prog... de, de políticas públicas das prefeituras relacionadas à saúde, relacionadas à cultura, relacionadas à educação, com um grau de granularidade bem interessante. Assim, a gente fez uma matéria ano passado, olhando para esses dados do Monique, por exemplo, olhando para a implementação da política de saúde para a população negra, e a gente viu que só 28% dos municípios do Brasil tinham implementado o programa. A gente fez essa matéria sei lá, em meados do ano passado, e a gente vê que, assim, uma consequência evidente disso é quando a gente é, observa quando a gente observou no início da pandemia é, as taxas de, de, de mortalidade e letalidade entre essa população tô dizendo que é só isso que explica mas é, ajuda a explicar a ausência de, de, de políticas públicas há tanto tempo é, para essa, essa parte da população então Munique é, posso te, te indicar tem o raio-x dos municípios também que é uma base super, super interessante. Então, assim, tem algumas bases que são, que tem essa granularidade já bem local e que podem trazer resultados mais mastigados, já que você está com esse olhar voltado essa tua maneira de se conectar com a tua cidade, que eu achei linda você estar tá morando aí e desenvolver isso olhando para a tua cidade, eu sei isso é muito, muito bonito... É uma maneira de você estar ali observando com dados a implementação dessas políticas públicas. Então, vale muito a pena forçar, tá? E, nossa, em... nossa, já ajudou demais, muito obrigada. E em relação ao restante, convido todos vocês a acompanharem a cobertura que a gente está fazendo das eleições. Ontem, a gente lançou uma ferramenta junto com a ONU Mulheres com todas as 180 mil candidatas do Brasil, com filtro de partido, cargo e raça. Então, todas as cidades estão ali é, listadas, a gente puxou da base do TSE, então é só filtrar ali estado, município, e a, a gente vai ver todas as candidatas, a vereador, prefeito e vice prefeita também, já que é, daqui a oito dias a gente as nossas eleições aí, é um, um desafio a mais aí para aumentar a representatividade de mulheres e da população negra também, tá? Engenheiro Número, ponto média, barra, eleições 2020. Maravilha, muito obrigado, Maria, pela participação e pela apresentação. Vamos agora, Poliana. Oi. É... Eu trabalho na Bytes, se quiser acompanhar, pode acompanhar a empresa mesmo. Tem também no meu Twitter, eu costumo fazer algumas análises rapidinhas, que nem essa, assim, que geralmente eu não estruturo, né? mas eu só falo no Twitter. Meu Twitter é prefixo poli, e eu amei muito todas as apresentações de todo mundo, adorei os projetos, acho todos muito, muito inspiradores. É isso. Obrigado pela participação, Poliana. Vamos agora, então, Rodrigo. O pessoal, agradeço pela oportunidade de estar conversando com vocês. São todos projetos muito bons, muito interessantes, né principalmente da é, voltada a, a iniciativas que são regionais, mas que vejo que tem muita aplicabilidade também para o resto do Brasil. Espero que se replique realmente muito dessas dessas iniciativas. Maria, também parabéns pelo trabalho. Eu também sou fã do gênero e número, muito né? então, um trabalho excelente Poliana também e mais uma vez para quem quiser também acompanhar um pouco o trabalho da gente o nosso grupo de pesquisa é pelo barra grid é meu Twitter que é o @datacunha né tudo minúsculo tudo junto e é isso né é... obrigado pela oportunidade de estar tá aqui conversando com vocês e de estar tá participando aqui do Coda pela primeira vez então, espero que próximo ano estejamos todos reunidos que passe esse coronavírus e consiga aumentar presencialmente aí com vocês, tá bom? Com certeza, estamos nessa expectativa aí de ano que vem, conseguimos estar presencialmente no CODA 2021. É, bom, queria agradecer mais uma vez a participação de todo mundo, lembrar que agora, em sete horas da noite, vamos, vamos ter o um encerramento do CODA com a entrega do, do prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados, convidar todo mundo a acompanhar pelo YouTube. Fernanda, quer dar um, um, um alô um, ou um tchau? Não sei. Não, foi incrível, é exatamente o que acho que o Marçal falou aqui no, no chat: o problema desse dessa sessão é que ela já terminou, né? É, é sempre o, um dos melhores espaços do CODA é o espaço em que a comunidade, que está fazendo as coisas acontecerem aqui no Brasil, compartilha os trabalhos incríveis, e foi muito bom, e convidar todos para acompanhar a sessão do prêmio também, que é outro espaço em que a gente vê também a, a comunidade vibrante, né, e reconhece os trabalhos que estão acontecendo no, no país. Só agradecer pela, pela oportunidade de vê-los é isso, pessoal. Até mais, então, na cerimônia de encerramento do Coda no Prêmio. E obrigado pela participação novamente. Tchau, tchau.